Fábio Félix repudia ataques homofóbicos por votar contra porte de arma para atirador esportivo no DF. Fui desrespeitado nas redes sociais, insinuaram coisas relacionadas à minha sexualidade nos chats, homofobia explícita, porque eu defendi a minha posição. Só que eu não tenho medo de defender a minha posição. Se eu tivesse medo, eu não tava sentado numa cadeira de deputado distrital. E eu sou gay com muito orgulho. Então se tem alguém que me chama de gay, de viado, de bicha, de boiola, achando que vai me ofender, não vai me ofender. Eu sou um gay muito bem casado, muito consciente da minha sexualidade, da minha orientação sexual e muito tranquilo com isso. Mas quem cometeu crime em algum comentário, porque cometeu crime de homotransfobia, vai responder. Pode ter certeza que vai responder, porque eu não deixo ninguém pra trás.